Veja você, dois terços da humanidade, ou mais, estavam contestando o capitalismo. Terceiro mundo estava é, contestando o capitalismo. Eu trabalhava em Lima, num jornal expropriado pelos trabalhadores, <risos> dirigido pelos trabalhadores, né? em que, poxa vida, eu estava feliz da vida, porque eu podia dizer tudo. Né? Lá a gente publicava tudo, não tinha restrição nenhuma. E, mas o, no, no resto do mundo havia o monopólio das cinco agências. Toda a, a, a cobertura internacional de todos os jornais brasileiros era feita pela a, a Associated Press, a United Press, ou a France Press, <risos> ou a Reuters. Bom, então a gente se deu conta né, de que a gente precisava de, de um de unir os esforços do que havia de, de, de alternativa. É aí mesmo que sai a ideia do pool de agências dos países não alinhados. Né? A, a ideia de um pool de agências aqui da, da América Latina. Mas para isso, cada país tinha que ter um sistema de comunicação. O Neiva Moreira... Trabalhava também em um jornal onde se podia dizer tudo, né? Aí ele vai para Buenos Aires e se junta lá com o pessoal de, de uma editora, que, que era da Júlia Constanza, né? E se junta com o Pablo Piacentini, que tinha criado lá, em Roma, uma agência que, inclusive, nasceu com o apoio da democracia cristã na Itália, mas logo depois se separou. E, então, e o Pablo Persentini criou a, a agência na, na Argentina. Então, com a, a, a, aí se mistura um pouco os dois projetos né? da agência, e, e dos cadernos do terceiro mundo. O <risos> primeiro número sai lá nessa editora da Constança. né? É um número é, assim, bem no estilo daqueles do, do, do calhamaça argentino, aqueles textos. É, é, mas é, já com, maduro nessa ideia e dar voz para os protagonistas. A ferramenta de, de, de, de distribuição das matérias e toda era a Interface Else. Né? Uma estrutura de uma agência grande. E, e também, então, aí, um apoiava o outro. Né? E assim, creio que foram. Três, quatro meses, mas aí veio o, a AAA. Né? A AAA era um comando de caça aos comunistas, né? no governo da Isabelita. Ameaçados, tanto Neiva como Piacentini, né? se refugiaram no Peru. <risos> e aí, do, não tinha condições de fazer a revista no Peru. Aí a gente arrumou as condições, o, o Neiva, com a Beatriz e o Pablo foram para o México. Aliás, o Pablo não foi para o México, o Pablo foi para Roma <risos> para assumir lá em Roma a, a interpresso como chefe de redação. O Neiva foi para o México com a Beatriz, e lá, com apoio da UNAM, a UNAM, com apoio do Echeverria, criou o Instituto Terceiro Mundo. O Instituto Terceiro Mundo bancou o, lança, o relançamento da revista. E a revista conseguiu, inclusive, apoio comercial. Ela tinha anúncio do, dos governos de Angola, de Moçambique, né? de Portugal. Né? Tinha tido já a Revolução dos Cravos aí. Então, a gente lançou também uma revista em português, feita em Portugal, e que circulava na África portuguesa. Né? Aí, no México, ela era feita em, em espanhol. E, por demanda da, da, do, do sul dos Estados Unidos, a gente fez uma edição em inglês também. Então, aí foi o, o auge da da revista são e como é histórias de jornalismo alternativo que se praticava nesse nesse país